Filho! Papai tá chegando, filho! Não desiste! Não desiste, filho! Filho, não desiste, filho! Papai vai te encontrar! Não importa quando, onde ou como, eu sempre vou estar com você. Essa é uma promessa que um pai fazia ao seu filho todas as vezes que o deixava na escola. E esse pai, um certo dia, estava em casa com a sua esposa, como de rotina, até que algo trágico aconteceu. Um terremoto tomou conta daquela cidade. O pai então se lembra da promessa que havia feito ao filho. E ele deixa a sua esposa e sai correndo pra ir ao encontro do filho. E quando ele chega naquela escola, ele vê toda a estrutura acabada. Filho! Papai tá chegando, filho! Não desiste! Não desiste, filho! Então esse pai começou a pegar um monte de pedra e jogar porque ele queria encontrar o seu filho. Ele se lembrou da promessa que ele havia feito. Algumas pessoas chegaram e começaram a tentar fazê-lo desistir, falando para ele, não adianta, seu filho está morto, mas ele sabia que ele devia continuar procurando o filho, ele sabia que apesar do terremoto, aquilo não era suficiente para fazê-lo desistir. Desesperadamente, esse pai começou a pegar as pedras e tirar e gritando pelo filho, algumas pessoas chegaram e começaram a questioná-lo, por que, que você está procurando, está na cara que seu filho não está mais vivo. E esse pai não quis saber, porque ele lembrou da promessa que havia feito para o filho. Filho, não desiste! Papai vai te encontrar! Chegaram ambulâncias, policiais e outras pessoas tentando convencer esse pai que ele já havia perdido o filho. E mesmo depois de 10, 20 horas, com as mãos sangrando, a voz rouca, esse pai não desistiu de procurar o filho. E 38 horas depois... Filho! E o menino então olhou para os amiguinhos e disse Eu não falei que meu papai ia me encontrar? Um terremoto é algo devastador que vem de forma incontrolável e que separa famílias e um grande terremoto há muitos anos atrás chamado pecado veio e separou a gente do nosso pai perfeito e foi por isso que como o um pai perfeito ele deixou a sua casa perfeita para estar aqui as pessoas desacreditaram dele, falando, não adianta você fazer isso. Mas ele se lembrou de uma promessa. Não importa quando, onde ou como, eu sempre vou estar com você. E o Pai veio à sua procura, porque o que ele mais quer é voltar a ter um relacionamento contigo. E hoje é o dia do resgate. Você aceita?